velhos aí do governo, nossos governantes, nós estamos aqui, continuamos aqui, mas vou falar só uma coisa só para só as contas do governo, mas pronto, papoito, gente, é... tem um boi wiki, tá já... tabazambora, emigrar, estão a fugir, já não estão tá aguentar mais a pressão, faz alguma coisa, meu papá, para nos salvar, porque os próprios deputados estão um pouco se cagando nos vemes, nos lexos deles. Eles não pisam no buraco todos os dias. Eles não passam fome. Eles não ficam na, na fila ou lá fora, nos hospitais públicos. Os filhos deles não estudam nos hospitais públicos, papá. Na escola pública, melhor, os filhos deles, dos deputados, tinham que estudar na escola pública para os deputados começarem a melhorar a escola pública e melhorar as, as, as, as, os hospitais públicos, mas eles não frequentam, eles não, não usam. O que eles defendem não usa. Assim é melhoria, meu pai. Faz alguma coisa, papá. Tá complicado. Os servidores públicos têm que ter a obrigação de usar o, o bem público. Os hospitais eles têm que ir se tratar, ela tem que apanhar o lar. Ele tem que ir lá fazer o curso de parodismo. os deputados, os governantes. Papai gelo. Esses juiz os deputados, têm que meter os filhos dele também, têm que ir lá, entrar na, na escola pública. Hã? Pá? Eles tira, não fica no colégio, estudam aqui, não ficam em Londres, Estados Unidos, não. Eles têm que ter um carro pequeno para começar a passar aqui no Calebados, para passar nos buracos aqui nos bairros, na Fubu, no Papá Simão. Faz um complexo de deputados no Papá Simão. E aí na fútbol eles metem lá. Papá, se mãe, a vai ficar top. Eles quando começarem a usar isso, os hospitais vão ficar top. As escolas públicas vão ficar top. Faz isso, papá. Faz favor. Tá demais, tem muita gente a ir embora, papá. Cuidado, não... Hã? Não fica assim. Olha para frente. Firmeza. Porque tem muita gente a abandonar o país, papá. Tem muita gente a abandonar o país, pai. Estou te pedir com muito... Com decoração. Que Deus te toque, que Deus te toque. Eu já estou te falando, você é um pouco muito ali. difícil. Tem aí uns que se salva, tem. Mas como você está aguentando no meio das coisas estragadas, o que, que acontece contigo? Mesmo que você não rouba mais, mas se olha que a uma rouba esconi, conivente. Participaste, você é testemunho ocular e não falou nada. Faz favor, Pai. Tem muitos porque tem muita gente que tá embora. Uns estão em Canadá, outros estão em Portugal, estão em Unidos, estão, em estão embora. Já não querem mais reclamar, porque reclamar tá não tá sorte e feito, pai. Tem muitos famílias tá, que o pai tá aqui, os filhos estão embora fora estudar, porque não a cantar no, no sistema de ensino de Angola. Mesmo agora, pai, estão querer voltar na, nas aulas, estão preocupados com a educação das crianças ou estão preocupados com o dinheiro das pessoas que, que, que, que têm os, os, os colégios privados e que trabalham também aí, papá. Faz favor, papai Jailô, tu te pedi. Faz alguma coisa, mas não te distraias. Porque se também estás aí no meio, papai, vai ser complicado. Se entras aí também, aceitar isso que estão te fazer aí, será complicado. Porque você é só um, eles são bué. Tá ver, pai? Então não é tarde para endereitar. Não é tarde. Mas muitos de nós ainda acreditamos na mudança, nas melhorias. Por isso é que estamos aqui sempre a trabalhar por Angola, não fugimos. Mas pai, se um dia um mesmo moço que está aqui a falar como eu e o outro, de repente começa a fugir, não é isso não posso lhe culpar. Eu há uns anos já olhava para os ah, para viajar porque Angola ainda é o melhor país. Mas agora pai, já não consigo abrir a boca assim. Não, não vale a pena viajar, vem para Angola. Não, já fica um pouco complicado dizer, não sai daqui, fica aqui. Mas todos juntos é possível. Mas estou a dizer todos juntos, não é alguns. Porque dá a impressão que só alguns é que estão juntos já a fazer bem, porque estão a meter todos os dias a fato. Porque estão a comer bem. Porque a família não está aqui, em Angola, a viver o mesmo sofrimento que nós. A família está fora. Assim se o outro também quiser ir embora, vamos falar, esse está a fugir. E os filhos do de deputado que estão se formando lá fora, dos dirigentes, fugiram. Aqueles têm razão, né? Nós não. Temos que continuar aqui a capinar. Não chegou a hora, pai, não chegou a hora de fazer alguma coisa diferente. Até não precisa ser 100%, pelo menos, se começar a fazer 30%, vai melhorar muito.